Fala, Player! Beleza? Will, aqui você está no canal City Games. Player, hoje a notícia é muito importante, né? Talvez uma das notícias mais importantes no mundo dos games aí, uh, no ano de 2020, que foi o anúncio oficial do lançamento e preço do Playstation 5, tanto a versão de Blu-ray como a versão totalmente digital. Então, se você é novo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like aí, comente o que, que vocês acharam desse anúncio e dos valores do Playstation 5. Player, falando dos valores, né? Primeiro que a Sony anunciou é, na sua live, que aconteceu hoje, no final do dia, é, no final da tarde, na realidade, o, o, o, os valores do Playstation 5, é, que vai aparecer pra você na tela. Então, não tem mais segredo, não tem mais rumor, agora é verdade esse bilhete, né? É, depois de uma semana, praticamente, que a da, depois da Microsoft anunciar os valores dos seus consoles, a Sony apresenta é, oficialmente os valores do PlayStation 5 e a data de lançamento que aparentemente vai ser global, tá? Já chego lá. Com relação aos valores, é, o console sem Blu-ray, sem drive, ele vai custar 399 dólares é, e o console com Blu-ray com um drive de disco, ele vai custar 499 dólares, Esse, esses valores já eram esperados, eu mesmo já trouxe aqui no canal alguns rumores, alguns vazamentos, e tudo se confirmou com o lançamento ali que eu comentei no dia é, 19 de novembro. No evento da Sony, é, talvez para mim o que mais chamou a atenção, teve alguns jogos ali que eu vou trazer com mais calma para vocês, mas ela revelou um trailer é, de gameplay ali do, do Spider-Man Miles Morales, que eu achei bem bacana, mas uma coisa que ela divulgou também e, e, e saiu no IGN e também no G1, que os preços é, no Brasil já, já foram anunciados também, galera. Então a gente tem aqui, o PlayStation 5 vai ser lançado também no Brasil no dia 19 de novembro. Isso me surpreendeu bastante. E os preços ficam entre R$4.500 para o console sem Blu-ray e para R$5.000 para os consoles com Blu-ray. Tá, com um drive de disco ali. Eu fiquei surpreso porque imaginava um valor muito maior. Se a gente levar em consideração o preço do dólar e comparando os valores que foram cobrados no lançamento do Playstation 4 para o lançamento do Playstation 5, a minha conta com imposto, com tudo, se baseando pelo lançamento do, do, do Playstation 4 é, lá em 2011, seria em torno de R$ 7 mil reais. Obviamente que é um valor caríssimo, né, caríssimo para o padrão brasileiro, nossa moeda é muito desvalorizada, mas eu imaginava que seria um preço bem maior mesmo. Né? E o fato de a Sony anunciar também que vai ser o um lançamento no dia 19 aqui é, no Brasil, dia 19 de novembro, no Brasil, cara, eu fiquei bem impressionado. A pré-venda de ambos os consoles estarão disponíveis a partir de amanhã, dia 17 de setembro, em alguns varejistas selecionados. Assim que eu tiver informação dos varejistas, eu vou comprar antes, tentar comprar antes, obviamente, e depois eu. Ah tá, até parece que eu tenho toda no grana, né? Mas eu trago aqui e informo pra você nos canais do, do City Games, tá? Agora, a notícia também, que eu não, que eu não esperava, mas já não esperava do ponto mais pro ponto negativo, foi que os jogos sugeridos ali da Sony vão de R$249 a 349 reais, galera. É muito caro. É... Enfim, absurdo. Outro ponto também, o DualSense, ele vai custar 500 reais. É bizarro, bizarro. Mas, enfim, a gente está vivendo uma crise, né? Nossa moeda está muito desvalorizada. Paciência aí, vamos quebrar o cofrinho ou juntar um dinheirinho aí para se divertir, beleza? Eu vou ficando por aqui, player. Agradeço mais uma vez a sua companhia. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e coloque nos comentários aí o que você achou da revelação dos preços e lançamento oficial no Brasil, tá bom? Grande abraço, valeu e fui!